Olá a todos! Hoje eu vou ensinar como aprender a superar críticas com 5 dicas que as pessoas não sabem ou não te ensinaram durante a sua vida. Mas somente aqueles que virem o vídeo até o fim terão acesso a todas essas dicas. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Rocha e sejam bem-vindos ao canal Vidas Incríveis. Então, vamos descobrir essas dicas agora. Dica de número 1. Um. Saiba por que você recebeu a crítica Primeiramente, você deve saber o porquê você recebeu essa crítica Pergunta a pessoa ou as pessoas que te disseram isso Através dessa pergunta, você pode obter uma resposta a respeito dessa crítica Caso essa pessoa não te fale nada Ou não te responda de uma maneira objetiva e clara Pergunte a outras pessoas Alguma pessoa deve saber o real motivo disso eu, normalmente, procuro saber, saber sobre isso. Eu procuro perguntar o que está acontecendo, em alguns casos eu cheguei a obter uma resposta. Procurei analisar o que me foi dito e o que eu fiz com isso, eu vou dizer na dica de número 2. Mas antes, houve momentos que eu também não obtive uma resposta clara. Eu cheguei a perguntar a outras pessoas e também não obtive uma resposta. Às vezes não vamos obter uma resposta clara, porque às vezes não tem como saber a resposta. Mas agora vamos para a dica de número 2. Dica de número 2. Se essa crítica for verdadeira, saiba como lidar com ela. Caso a crítica a respeito de você for verdadeira, seja uma crítica construtiva ou negativa, procure analisar o que você faz, quais são os comportamentos que te levam a cometer essa ação, que te leva a receber essa crítica. Se você não sabe é, o que é uma crítica construtiva, é um tipo de crítica no qual as pessoas fazem com o intuito de ajudar a pessoa que está sendo criticada a receber um resultado positivo, receber uma ajuda, uma melhora. Já a crítica negativa é o oposto. Esse tipo de crítica faz com a intenção de denigrir a pessoa, com a intenção de causar apenas mal-estar e desconforto, fazendo com que essa pessoa que está sendo criticada se sinta mal. Tendo essas informações em sua mão, é possível saber como lidar com isso. Como você sabe lidar com isso depende muito de você, porém eu busco solucionar essa crítica de uma maneira positiva. Se for algo que eu posso mudar, eu mudo. Mas, então porém, somente mudo se eu perceber que isso é um problema de fato e que vai me prejudicar futuramente. Caso contrário, eu não mudo, porém, eu tenho claro em minha mente que isso pode ser um problema para algumas pessoas, para terceiros, mas o que eu faço com isso? Isso é simples. E eu vou responder na nossa próxima dica. Dica de número 3. Não deixe que essa crítica te afete. Eu não deixo que essa crítica me afete de forma negativa. Eu me conheço e eu sei como lidar com isso. Eu recomendo o mesmo a você, caso esteja passando por uma situação semelhante. Procure uma blindagem em sua mente. Pro, é, não deixe que a opinião dos outros te influenciar de uma forma negativa e aí impacte na sua vida. Em diversas situações, nós somos criticados, seja no trabalho, em casa, em uma atividade, entre outras coisas, por exemplo. É, se isso ficar na sua mente, você deverá é, utilizar a dica de número 4. Essa dica vai ajudar muito. Mas, voltando ao assunto da crítica, em algumas situações, é, como citei anteriormente, recebemos uma crítica em diversos locais. Algumas pessoas falam é, diretamente para nós, mas outras não têm a coragem de fazer isso. A crítica é uma forma de nos conhecermos melhor, mas também é uma forma de conhecermos melhor as pessoas que estão ao nosso lado e que realmente querem nos ajudar. Tendo essa informação, podemos saber quais pessoas queremos ao nosso redor e quem realmente pode nos ajudar a melhorar como pessoa. Saiba como utilizar essa informação, pois essa informação vai te ajudar a melhorar e também vai te ajudar a escolher as pessoas que realmente podem te ajudar na sua vida, as melhores pessoas para estarem ao seu lado. Dica de número 4. Trabalhe melhor o seu estado emocional. Se você não é uma pessoa com estado emocional e mental elevado, você pode enfrentar problemas por não saber como lidar com essas críticas, sejam elas construtivas ou negativas. Se o seu estado emocional for um estado emocional baixo, tudo que as pessoas disserem ao seu respeito, através de críticas, você vai aceitar. E conforme o tempo for passando, essas críticas vão aumentando. E no final você vai se sentir uma pessoa fraca, impotente, insegura e vai se sentir que, uma, que é uma pessoa que faz tudo errado. Algumas coisas fazem parte da nossa personalidade, da nossa criação e dificilmente vamos mudar. Porém, sempre que mudamos para corrigir tudo que não é, hum, nos é dito, somente estaremos é, tentando agradar as pessoas que falam essas críticas, mas não melhoraremos de fato. Agradar alguém não vai ajudar a gente a melhorar como pessoa. Não nos ajudará a superar as críticas e muito menos a acabar com elas. As críticas nunca acabam. Elas nos perseguem desde o nosso nascimento até a nossa morte. Então, o que eu faço com isso? Como é, você deve estar se perguntando? Então vamos a quinta e última dica, dica de número 5. Supere essa crítica e siga adiante supere tudo o que foi dito a você. Eu fiz isso diversas vezes. As críticas me ajudaram a ficar mais forte. Sim, de fato, me ajudaram. E me ajudaram a seguir adiante. E isso me faz ser quem eu sou hoje. E você também pode obter esse resultado. Se você quiser. Como eu disse há pouco, a maneira como você vai superar essas críticas depende de você. Depende unicamente de você. O que eu fiz até agora foi mostrar algumas ferramentas de como superá-las. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no canal para receber mais dicas e informações sobre os nossos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo e divida essa história com mais pessoas, pois o que você viu agora foi um aprendizado do que eu aprendi ao longo da minha vida. Quanto mais esse vídeo for é, compartilhado, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo e mais a vida delas serão mudadas. Acessem as redes sociais do, do canal Vidas Incríveis. Elas se encontram aqui abaixo. Em cada uma das redes sociais tem um conteúdo exclusivo. Para que o YouTube possa recomendar esse canal e esse vídeo para todo mundo, peço que dê um like nesse vídeo. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e agradeço a todos. Até a próxima.